Toma lá, Isaac, avança. Eu não ando mais para não, a frente para não me expor. Não. E este gajo empurra-me para o meio da sala. Então, por que não? Vai porque vai haver uma vez. Vai acalhar aquela que Volte com uma fireball nas unhas. E eu deixo te merdas. Isso parece ser um sítio de culto. E vocês notam que esse é o lixo que faltam em pedaços de metal. É um bocadinho estranho no sentido... Que as fraturas, as pequenas fraturas que ele tem é como se estivessem a verter uma energia mágica. Como se tivesse. É como a se tivesse. Exatamente, quase. Uh, what the fuck? <risos> ok, posso investigar e tentar perceber o que é que é isto? Olha, tens, tens o guidance que eu dei Isso aí um oito, uma fireball nos pés que eu tinha metido há bocado. <risos> <risos> <risos> Tu estás mesmo no meio deles? Não está nada! Não está nada! Eu até disse agora mesmo pelo se afastada de mim. Porque estamos todos longe uns dos outros. Ai ai ai! ai. Porquê? Porquê? Porque me esqueci o que é que acho que eu te faço? Tanto sucede que queria ter, não. Merda. Claro. Vocês ele tentar fazer um Guidance, e, e quando começa assim, a mão a brilhar, de repente sai de lado como uma Fireball e de repente literalmente nos espelha. Ah, peiros. pera, pera, pera lá. O Guidance, o guidance é mil, e, né é? É touch. Tu tavas-me a fazer o Guidance yeah. a mim, significa que eu estou ao teu lado, não é? não tenho desculpa nenhuma. Exato. Ah, ah, ah, então está bem. Olá, Brian. Vamos ter claro. Vocês veem o Brian a tentar identificar o Oblias, de repente o Isaac toca-lhe com a mão nas costas e explodado para para a bola na cabeça. Estás, a ver, estás a ver quando eu ontem temporrei um bocadinho para a frente, está, 5 está para está a frente a lá, do está Darkness está, está, e Está, está, está calado, deixa-me deixa fazer a cinemática. Então eu, eu meto a mão ao ombro, ele rebenta, do outro bolso eu tiro uma, uma postura na obeding e puxo-o para trás, olho o braço e pronto. Nunca mais me empurros para o meio dos inimigos, Já <risos> Eu a deitar fumo da barba, todo fodido, todo queimado. É tu e eu, puta, Não. que me ficar careca, mano. Rola, rola aí, rola aí uma, pote, uma pote dele. Estás bem. Estou ah, lá para ti com um cara duro. De... Isto é muito engraçado. Olha, mas ó Isaac, faz uma coisa. rola ou te desse, hein? Porque pudeste é uma, uma Fireball. Olha lá mais um. <risos> <risos> Ficas a brilhar. Qualquer criatura há 5 feet de fica blind. Puta, o Brian agradece me <risos> Brian, mas o Brian, o Brian não vê nada. O Brian está tipo, puta, fireball bom. Ok. Então, fireball não, calma, bom. Então calma, calma, calma. Eu não paro nada, não, não, nada, não, não, nada que o Brian <risos> está imposto. Eu deixo a foto ali no chão e afasto-me para alguém ir rezar o Brian para ele ficar sem. Não. Eu fico inconsciente. Por causa da Firebolt, tu lhe arrebentaste nos pés. Pois acorda e tem tipo uma coisa radiante que o cega. Ele está no céu. <risos> gosto is that you? Não, isto é para tu aprenderes Eu nunca mais me empurrares para a frente. <risos> <risos> Ai, pessoal. Cá, 33, Dan. Podemos de descansar aqui uma horinha, por suas favores. Por exemplo. Muito obrigado. <risos> Queres que eu te faça um pior <risos> Não, não, não <porque> é mais <risos> nada de ti. A ah, bem, deixa-me estar em paz. Eu estou bem, não preciso de nada, não preciso de um gajo. One hour later. Com isto tudo, o Brian teve tempo para analisar bem aqui o oblisco. Como é a análise. Isto é como se fosse um local mágico onde tu, ao canalizar a tua energia para ali, isto permite-te fazer teleporte para algures no Underdark. É. Não parece ser fácil controlar isto. A gente não quer usar isto agora, mas, pronto, e sabemos que se algum dia a cidade for atacada por Dimogorgon e a gente tivesse arcado alguma coisa, devemos fazer por Sim. E gajo, não tem nada vestido com ele? Tem um livrinho com notas, uma única moeda de gold. Vocês vão ler as notas. Basicamente, ela tem lá notas onde explica que este holístico foi escondido aqui, segundo eles, pelo Dirinka, que é, será o, tipo um género do deus dos derros. Um, e que contém um poder inimaginável. Tanto ela como os outros Terra Savants, que são os líderes destes Terras aqui, tinham um plano, que era usar a magia disto para poderem tomar controle da cidade de Gracklestone. E that's pretty much it. Woohoo! Uh -huh! Bora se deixar nerd e voltar à cidade! O, o colar que tu tens ao, ao pescoço começa tipo a, a brilhar. What's up? É, é Olá amigos, como estão? Hello, dear Gracilux! I'm doing quite quite I'm feeling, I'm feeling hot at the moment, uh, so to speak. I found very disturbing. Really? O gajo começa a contar que andou a investigar perto da vila onde os Mikonets são originários em Neverlight Grove. Nota-se que há influência de Lord. E ele chegou à conclusão que aquilo não parece ser efeito semelhante ao do Demogorgon. Ou seja, o que é que ele conclui com isto? Que há a possibilidade de haver mais que o um Demon Lord a afetar o que se passa no Underdark. Fucking okay, what? Ok, pera, preciso descrever isto. Ele diz que existe uma Demon Lord específica que é considerada a, a rainha dos fungos Jugtmoi. E assumindo que este, estes dados ainda são válidos. Não fazia sentido que fosse ela a responsável por isto. Agora que ele não entende, se já não entendia como é que o não estava aqui à solta, como é que o poder de outros Demon Lords pode estar aqui a fazer pirraço. Pronto, mas que isto está a entrar fora de controle. O que é que é. a gente achava até agora? Ok, tinha sido de uma merda random -me isolada. Os Kuo tinham, sozinhos, invocado ah, o Demogorgon. Afinal, não. Parece que. Ou andam vários cultos random separados a invocar Demon Lords, ou qualquer coisa está a manipular as várias raças Exatamente. de forma a que. Exatamente. Poderá ter sido algum dos Demon Lords a conseguir ter alguma influência sobre algumas das raças aqui e levá-los a fazer rituais daquele género como os que o tinha. E a partir do momento em que um deles consegue ser evocado, isto cria uma disrupção gigante. Ia puta, então quer dizer que o, o Dimagorgon agora vai, vai manipular as raças todas para, para isto ter aqui um monte de Dimand Lords? Ia caralho! Pode ser, pode não ser. Mas, whatever que esteja aqui a, a acontecer, está a ganhar proporções gigantescas. Temos mais ou menos a noção de como é que cada um deles se comporta. O Dimagorgon, por exemplo, é caos e destruição. Esta senhora dos fungos é especialista em controlo da mente. Vamos ver o que é que sai daqui. Alguns dos Demon Lords não se dão bem entre si, portanto, se a coisa escalar muito pode ser um campo de batalha entre os Demon Lords. E nós temos apanhados aqui no meio. Let's see. Então, olha, há aqui... <risos> o Ezaco está-me a sussurrar. Bué, doce pente ao ouvido. Desculpa, pequenote. Eu, eu vou-te compensar. <risos> Até na boa, rejuvenesci 7 anos <risos> e morri. Está <risos> tudo bem. Eu também, olha na pele essa dose. Já nem tens barba nem nada. Pois oh, não, na boa, pá, acontece, acontece um, na boa.